Estiagem no verão, frio intenso fora de época, desastres mais frequentes por conta de chuvas, são muitos os eventos extremos nos últimos tempos. E o que você tem a ver com isso? O TV Campus Entrevista de hoje fala sobre o clima e as mudanças que sentimos na prática. Eu sou o Luiz Gustavo Santos, estudante de jornalismo na UFSM e hoje converso com Wagner Anabor, professor do curso de Meteorologia da Universidade. Olá Wagner, seja muito bem-vindo ao TV Campus Entrevista. Olá Luiz Gustavo, olá a todos os ouvintes e telespectadores do programa. É um prazer estar aqui colaborando com essa importante atividade de divulgação científica que a Universidade promove. Wagner, uh, nós estamos no inverno e viemos de algumas semanas de calor e vento norte, seguidas de frio e chuva. Uh, aqui em Santa Maria a gente tem uma brincadeira que a gente fala que no mesmo dia a gente consegue assistir quatro, três ou quatro estações no mesmo dia. Uh, quem vem para o UFSM de manhã, por exemplo, uh, precisa sair de casa com um casaco e guarda-chuva porque às vezes não sabe o que, o que esperar ao longo do dia. E uma dúvida muito comum entre as pessoas é aquela de a ideia de tempo e clima. Hum. Né? Tem aquela frase, por exemplo, que hoje o clima está insuportável. Sim. Você pode explicar por que isso está errado e qual a diferença entre esses dois termos? Sim, é muito comum que as pessoas façam essa confusão entre tempo e clima, e não só aqui, não só aqui na comunidade brasileira, mas internacional também a gente vê esse termo sendo usado de maneira errônea. Acontece, A explicação ela é relativamente simples. Assim, né? A condição de tempo, meteorológico, que o meteorologista informa na previsão de tempo, é exatamente o que você vai viver naquele dia. né? Ou se você vai ter sol de manhã, se você vai ter frio de tarde, ou seja, a condição atmosférica predominante no momento. Isso é tempo. Agora, quando você vai para a região amazônica, por exemplo, e você começa a ter chuva durante todos os dias, durante alguns meses, né? você começa a caracterizar uma condição de clima úmido. Né? A gente está aqui no subtropical úmido. A gente experimenta aqui no Brasil as quatro estações. Então, o clima né, ele, ele se dá por uma condição predominante de tempo, uma característica de tempo, por um período mais longo, no marcante daquela estação, daquela região. Então, o clima está mais associado com a característica de longo prazo daquela área. Por exemplo, se você for para o nordeste do Brasil, você vai ter um semiárido. Né? Então, uma região seca marcada por pouca chuva. E a gente aqui é marcado pelo, por, por uma condição de chuva é, relativamente abundante. Né? E essa oscilação térmica de inverno e verão bem marcante, ou seja, marcando as quatro estações, por conta da gente estar na região de latitudes médias, onde tem maior gradiente térmico no, no planeta. Então, agora que a gente entende a, a diferença entre, entre esses dois conceitos, a gente pode falar um pouco sobre mudanças climáticas? O que são e como podemos ver os seus efeitos na prática? É. Bom, o clima do planeta ele evolui com as eras geológicas, ou seja, o clima do, do planeta ele, tá muda, ele está mudando, ele vai mudar, né? e daqui a alguns milhões de anos a gente vai atingir um outro estado geológico, uh, de, de, climático né, e geológico também no planeta, né? acontece que uma coisa mudou no planeta de maneira marcante uh, logo após a Revolução Industrial, que foi a queima de combustíveis, uh, primeiramente carvão, né, e depois, na era mais moderna, a queima de combustíveis fósseis. E outra coisa que marcou bastante foi o salto da população né, de, de de uh, poucos milhões né, para uh, quase sete, quase oito bilhões. Né? Então, o impacto de cada ser humano no planeta, né, uh, dentro do, do, das suas atividades, né, usando o seu carro, uh, consumindo derivados de petróleo e, e, e alimentos em abundância, produzindo uh, lixo, né? isso tudo impacta de maneira significativa no, no planeta. Então, isso acentuou uh, o aquecimento global né? então tem a diferença entre mudança climática e aquecimento global é, o que acontece no aquecimento é, global que a gente vem presenciando é o aumento da emissão de gases estufa então a gente tinha uma concentração de gases no planeta que mantém que são essenciais para manter a temperatura, Uh, média do planeta aí em torno de, de 25, 30 graus, que garante a existência da vida, né? E quais são esses gases? São CO2, vapor d'água, metano, né? Então eles acumulam calor e mantém a temperatura média do planeta adequada para a vida como a gente conhece. Acontece que quando a gente começa a queimar combustíveis fósseis, nós desbalanceamos essa concentração de gases de maneira significativa. Coisa que só acontecia em outras eras por causa de uma emissão vulcânica bastante intensa. Né? Então esse é o ponto, né, que nós é, extrapolamos o ponto crítico com relação à emissão de gases no planeta. Né? E agora nós saímos de uma situação de eminência, assim, de, de, de, de, de tentar entender o, o, se estamos ou não, para uma situação de emergência climática agora. Ou seja, é factual, estamos com esse problema e precisamos lidar com ele. Uh, e como a gente pode repensar a nossa forma de estar no mundo, nós, enquanto seres humanos? É, isso é relativamente complicado, né? Não depende só de ações individuais, mas também do, do, das transformações das cadeias industriais, né? Mas é uma questão, por exemplo, no Brasil, de maneira mais sensível, porque é um país extremamente uh, uh, pobre em termos de industrialização e atividade principal é a agrícola, né? é a questão do mantenimento dos biomas originários. Né? Ou seja, as pessoas pensam que estão ganhando área agrícola, mas com a mudança no clima sendo provocada pela ação antropogênica, nós já temos mudança de regime de precipitação em algumas áreas. Ou seja, você pensa, algumas pessoas podem pensar que ganham alguns hectares, mas quando você soma esse total de desmatamento promovido... Né? E, e, e o impacto que isso causa nas espécies, é, muda o balanço de energia do planeta. Porque quando você muda uma cobertura vegetal para um solo exposto, né, muda o balanço de energia, muda as circulações né, no, no, no planeta, e deslocam-se esses grandes sistemas que promovem precipitações, eles acabam se deslocando ou mudando a sua ocorrência ao longo do, do, da estação. Né? isso vai impactar nas espécies, já impacta. Os primeiros estudos que muda, mostraram, provaram as mudanças climáticas foram estudos que mostravam espécies endêmicas. Foi uma bióloga, ela tem um nome engraçado, é parmesão, sobrenome dela, não me lembro o nome agora. E ela mostrou que, através de, de históricos de observação de várias espécies, que ela conseguiu acessar os bancos de dados. Ela trabalhava especificamente com borboletas, né? E ela mostrou que aquelas espécies que ela trabalhava, elas estavam migrando em direção ao polo, né? Por causa da expansão térmica da região equatorial. Então, ou seja mudou a temperatura localmente, as flores que usualmente nasciam naquela área e aquelas aquelas borboletas utilizavam para o seu ciclo biológico, né? Elas deixaram de existir ali e isso causou a migração da espécie. Então, ela mostrou Realmente, com o branqueamento dos corais, com o deslocamento de espécies, com a extinção de espécies né, que tinham uh, a dependência de de, uh, de um determinado tipo de, de vegetação. Uh, naquele ponto, prova que o clima que permitia a vegetação existia ali já não existe mais. Né? Então, isso é, é um tema bastante crítico para a economia, porque uh, nós estamos vendo uma aceleração nesse processo isso vai demandar talvez medidas de adaptabilidade que a sociedade não está pronta para tomar. Uhum. Uh, Wagner, e justamente esse ponto que tu tocou, né, de, de endemias, né, causadas pela, pela, pelas mudanças climáticas que podem vir a acontecer. Uh, recentemente, cientistas da Universidade de George, então, uh, publicaram, né, um estudo que mostrava que a gente pode ter uma próxima pandemia que vai, tá, pode ser causada pelas mudanças climáticas. Tu pode comentar sobre isso? É, na verdade, a gente não tem uma relação, uh, foge da área da meteorologia, não tem uma relação, assim, eu não poderia afirmar uma relação causal agora, mas o que a gente já tem observado é que a extinção de determinados biomas, né, a modificação nesses biomas, a, a, a expansão agrícola, né, também provocada pela atividade econômica, acaba colocando uh, uh, uh, as populações humanas em contato com espécies endêmicas, né? ou seja, cada vez mais a gente está se aproximando de espécies e, de, e, de, e de, de agentes biológicos que a gente antes não tinha contato, né? e também a circulação de pessoas no mundo né, permite a rápida disseminação de qualquer agente biológico desse tipo, então é, há que se tomar realmente bastante cuidado com relação a isso, né? porque... Nós estamos num. O ser humano vive num estado de, de equilíbrio, né? o planeta tem um equilíbrio muito delicado, né? E que todas as cadeias uh, biológicas e, e biogeofísicas né? estão conectas. Né? Então a gente precisa ter muito cuidado, porque quando, uma vez que esse equilíbrio é quebrado, né? a gente não tem mais como retornar a um estágio original. Essa ideia de que vamos retornar a um estágio original, né? isso viola completamente a segunda lei da termodinâmica, né? isso é impossível de acontecer nos últimos meses, né, nos últimos anos, a gente tem visto muitos eventos extremos no Brasil e no mundo. Uh, em janeiro, a gente conversou né, aqui na, na TV Campos sobre o calor, né, que ao mesmo tempo que, que fazia calor aqui em Santa Maria, no Rio Grande do Sul, na região sudeste e nordeste do Brasil tinha muita chuva. Sim. Uh, inclusive, né, tivemos uh, uh, tragédias históricas, como na cidade de Recife e de Petrópolis. Uh, qual a relação dos eventos extremos com as mudanças climáticas? É, essa pergunta é excelente, assim, porque uh, não só do ponto de vista... A gente tem essa, essa visão da é, mudança uh, do, do, do clima, proteção do planeta, um pouco ligado com o que a gente vê na escola, então, assim, meio romantizada, né? É, como se você, só reciclando lixo na sua casa, você já consegue salvar todos os, os, os animais do planeta, né? Mas, na verdade, as mudanças climáticas, elas vêm também associadas com eventos extremos e as tragédias humanas promovidas por isso, né? Acontece que nós temos, naturalmente, existem fenômenos de tempo severo, que a gente chama de tempo severo. Quais são eles? Tornados, tempestades que produzem grandes volumes de precipitação, granizo intenso, é, períodos... É, então, são fenômenos de tempo severo, né? Esses fenômenos eles têm um, um certo tempo de recorrência um, ou, ou determinadas épocas para acontecerem e dependem de uma grande quantidade de energia. Olha, Não precisa fazer muita conta e nem ser muito bom de física para saber o seguinte, se você está aumentando a temperatura média do planeta em 2 ou 3 graus, isso significa que você está mantendo calor dentro do sistema terrestre por, por tempo, um tempo mais prolongado. Né? Então você precisa... Uh, equilibrar termicamente. É por isso que as tempestades acontecem. Né? Você aquece o ar próximo da superfície, pela radiação solar, esse calor ele não pode acumular indefinidamente ali, ele fica instável, mais leve, úmido, sobe, né? se transforma numa tempestade e esse calor é liberado lá em grandes altitudes, ou seja, a atmosfera está tentando equilibrar termicamente. Quando você aumentar significativamente a energia, esses processos eles vão começar a ocorrer com uh, maior frequência. Né? Talvez não com maior intensidade, mas com maior frequência. Né? É, tem estudos que mostram que esses fenômenos eles podem ocorrer com maior frequência e tem alguns estudos que mostram que eles podem ocorrer com, uh, com uma frequência... As chuvas podem diminuir, mas quando elas ocorrerem, vão ocorrer de maneira muito mais intensa. Né? Então, a gente está ainda... É, discutindo é, como o processo vai se dar. Mas a, a, a ideia de que os eventos extremos eles vão ter mais impacto no futuro é isso que coloca a, a sociedade hoje, no último relatório do IPCC, em emergência climática. Né? Ou seja, não se discute mais, será que nós estamos num, num momento de atacar o problema né? de maneira global. Oi, professor, uh, as tragédias elas não afetam todo mundo da mesma maneira. né? Pessoas mais vulneráveis, por exemplo, que vivem em costas de morros ou em áreas que pegam enchente, elas são especialmente atingidas. Países com PIB menor também não conseguem se reestruturar e muitas vezes já são acometidos por outro, outro desastre. É o caso de Moçambique, em 2019, que passou por dois ciclones em sequência. Podemos dizer que o combate à pobreza e às desigualdades sociais passa pela questão climática? É, tem um problema grave aí. Né? Assim, os eventos extremos meteorológicos eles sempre ocorreram. Né? Então, aqui no Rio Grande do Sul, quando, muito tempo atrás, os antigos assim, costumavam falar em corredor de vento. Né? Hoje a gente conhece fenômenos como tornados, é, microexplosões, né? mas eles falavam corredor de vento, porque eles chegavam numa mata e tinham uma, uma clareira aberta lá no meio da mata, de um dia para o outro, pela passagem de uma tempestade. Quando que vira um problema o evento extremo? O evento extremo vira um problema quando ele entra em contato com a população. Né? Então, quando você junta um evento meteorológico extremo com uma população vulnerável, aí você tem um desastre. Porque se você for a países desenvolvidos, né, uh, como a Holanda, por exemplo, que tem capacidade técnica para conter um pouco o problema da, da, da invasão das águas, né, você uh, evita a existência ou ocorrência do desastre. Então, quando começa a ocorrer o, a, a miséria, né, a pobreza, força as pessoas a ocuparem áreas uh, de risco, né, num eventual evento meteorológico extremo, né, ou precipitação acima da média naquele local, você tem a condição, então, para que ocorra o desastre, a tragédia, como você hum. é, colocou, né? Então, para que ocorra o um desastre, você tem que ter uma população vulnerável e o um fenômeno meteorológico. Então, os ciclones eles sempre ocorreram e sempre vão continuar ocorrendo em latitudes médias. Né? Mas quando você torna aquelas populações vulneráveis, seja pela exposição a áreas de risco ou uh, com uh, problemas de segurança alimentar, por exemplo... Né? Uma safra uh, mal feita ou, ou mal sucedida, melhor dizendo, num país desses, pode ser, ou no mundo, né? pode ser impactante para a cadeia global de alimentos. Né? Então, esses são outros problemas que estão associados e, e, e estão abarcados em todas as dimensões do relatório do painel inter, intergovernamental para mudança do clima né, no IPCC. Então, eles estão, eles estão trabalhando com, com equipes é, interdisciplinares, tratando esse mane esse problema de uma maneira é, holística, assim né? olhando sobre todas as perspectivas e, e tentando mitigar os efeitos desses fenômenos. Né? Falando agora um pouco de tecnologia, uh, quais as formas que existem hoje de, para os meteorologistas detectarem eventos extremos e alertarem a população? Uhum. bom Essa ideia, por exemplo de que a, a meteorologia sempre erra. Né? É, tem esse, essa conversa. É, quando a gente olha os dados, isso não é factual. Né? Se eu simplesmente tirar as informações de um modelo meteorológico, hoje a gente está com um acerto para um período de dois a três dias aí de antecedência de em torno de 90% 95%. Quando eu vou para um período de uma semana, eu estou na casa dos 80%. E quando eu vou saindo fora disso, aí tem um rápido decaimento da informação. Então, a tecnologia envolvida hoje, que a gente trabalha, desenvolve pesquisa aqui no FSM, em supercomputação, modelagem dos fenômenos, nos permite prever eventos meteorológicos de uma, com alta acurácia, com, uh, num período de tempo relativamente longo né, para o mantenimento das atividades humanas. Então, esse é um aspecto. É, outro aspecto da meteorologia que é bastante importante são as redes de observação meteorológica. Né? As pessoas abrem o aplicativo do celular, mas não se questionam muito de onde vem aquela temperatura ou de onde vem aquela informação que eles estão é, olhando lá. Né? Mas isso vem da, do investimento em pesquisa e do desenvolvimento de modelos físicos, matemáticos, né, que permitem uh, modelar então, o planeta, simular o planeta dentro do, dos sistemas computacionais que, que estão nos grandes centros computacionais do mundo e também sistemas menores, como a gente tem aqui, é, é, na universidade. Né? A gente tem um centro de processamento ali para os dados meteorológicos com 300 e poucos núcleos de, de processamento, né? vários terabytes de armazenamento de dados, que nos permite resolver vários problemas aqui é, para a nossa região. Associado a isso, nós tivemos um crescimento gigantesco na informação meteorológica que, que vê através dos satélites. Né? Então, a gente tem cobertura 24 horas é, por dia, com imagens a cada cinco minutos, com um quilômetro de resolução em todo o planeta. Né? Então, as redes de observação em loco, onde tem os termômetros, os higrômetros, é, onde estão as sondagens atmosféricas, elas permitem a gente calibrar os dados de satélite e expandir, então, essa informação qualificada para as outras áreas do planeta. Né? Aviões uh, uh, colaboram também com essa rede de, de observação, os satélites e as observações... É, de superfície. Né? Radares meteorológicos também ajudam a gente a monitorar as tempestades numa, em escalas de tempo mais curtas. Né? E isso dá muita segurança, um radar meteorológico dá muita segurança para as populações, porque num período aí de, de uma hora ou meia hora antes de uma grande tempestade, você pode alertar as pessoas para que se protejam. Você não vai evitar uma tempestade passe em determinado local, mas você pode é, reduzir danos materiais, mas principalmente a vida. Né? Uh, Wagner, e a gente está aqui em Santa Maria, numa região que é estratégica para essa leitura de dados uh, meteorológicos, e a UF, o curso da UFSM também está introduzido aqui. Eu gostaria que você comentasse um pouco sobre isso, e se pudesse, pudesse falar sobre o curso de graduação e o programa de pós-graduação também. Uhum. É O curso de... Uh, uh, uh, uh, uh, nosso curso de meteorologia aqui em Santa Maria, está numa área estratégica, assim, sobre vários aspectos. Primeiro, né, é porque é um dos melhores locais do mundo para o estudo de tempestades, né? O grande núcleo de tempestades na região central dos Estados Unidos, onde as pessoas veem filmes, né, imagens de tornado, ele está um pouquinho acima da gente em termos de ocorrência de tempestades. Um pouquinho, né? As tempestades mais intensas do mundo foram registradas aqui. Lá tem maior frequência, né? Uh, sobre outro aspecto, é que nós estamos em latitudes médias. Então, por exemplo, quem está em zona tropical, está é, numa atmosfera que a gente chama assim, de mais barotrópica, ela é melhor comportada, assim, ou seja, é, tem época um, pouco mais, época um pouco mais chuvosa, uma época um pouco mais seca. Mas, por exemplo, para um gaúcho, para alguém que vive no sul, aquilo é verão o ano inteiro, né? A gente aqui está em latitudes médias. As regiões de latitudes médias têm uma grande variabilidade nas condições de tempo e clima, né? E nós, aqui no programa de pós-graduação e graduação da FSM, temos todas as áreas de pesquisa, ou seja, a gente abarca desde a área de micrometeorologia, tempo severo e também a área de clima. Né? Então, queria inclusive fazer um convite para que é uma área que tem um grande crescimento, escassez profissional. Né? Hoje, os nossos alunos, nós estamos com um problema de oferta de, de estudantes para pós-graduação, porque o mercado uh, já pega os estudantes dentro do saindo do curso, assim, né? Uh, setores de energia, agrícola e grandes bancos, né, têm feito grandes contratações na área de meteorologia, grandes volumes de profissionais. Né? Então fica aí o convite, Wagner. Muito obrigado. Foi um prazer te receber aqui no TV Campus entrevista. Bom, eu agradeço, né? agradeço a oportunidade, é, o curso de meteorologia está aberto, é, nós temos uh, uma oferta de cerca de 20 ou 30, 20, 25 vagas uh, no nosso, nossa entrada de graduação, né? nós temos o um programa de pós-graduação e diversos convênios internacionais, que permitem uh, experiências de mobilidade e intercâmbio dos nossos estudantes com centros de meteorologia aqui no Mercosul, mas também nos Estados Unidos e Europa. Né? Então, é, é, a carreira de meteorologia ela é uma carreira que ela é, é escassa no mundo e te dá um passaporte assim, para você poder trabalhar aonde você quiser nos melhores centros de meteorologia do mundo. Este foi o TV Campus Entrevista sobre o clima e as mudanças que sentimos na prática. Toda segunda, às 9 da noite, tem episódio novo no YouTube da TV. Você também pode procurar nossa versão em podcast no seu tocador de áudio favorito, além de ouvir na programação das rádios da UFSM. Até mais!